Esse espaço é nosso de falar a gente... é tudo aquilo que a gente quiser e que esses seres maravilhosos trouxerem. Ah. E eu cada vez mais feliz com vocês. Gente, é... Maravilhoso. Gratidão, gratidão, Marise. Eu mandei uma mensagem ontem para a Beth. Por favor, deixa eu participar da live com vocês duas. Queria um bebê. E ela, tá, tá bom, claro. Eu fiquei tão feliz, porque eu senti, assim, muito forte. Porque também teve uma coisa muito bonita na, no nosso trabalho do Novo Humano com a Beth. A Marise, no momento da canalização, a Marise descreveu algumas coisas que ela enxergou sobre né, eles, no momento da canalização, estarem trabalhando... Uh, Levando luz para as pessoas. E aquilo me emocionou tanto e eu pensei, puxa, é tão importante a gente estar tá ali canalizando. Uh, é um gesto assim amoroso e ajuda tanta gente. Eu pensei, puxa, eu preciso fazer mais. Eu preciso ir e sentir aquilo e mandei uma mensagem pra Beth <risos> Fiquei tão feliz. Gratidão, meus amores. É maravilhoso estar aqui com vocês. Com todos que estão aqui. Hum. Hum. A gente que agradece muito, muito. Oh. Bom, posso começar? Foi <risos> <Ai>, eu... <risos> abrindo aqui. Vamos lá, vamos abrir os portais. É, vamos. é tão lindo é, o que está acontecendo, porque a gente não vai ter uma, uma reiniciação na Terra. É, é, a nova terra vai surgir, não vai precisar ser reiniciado. Esse novo mundo, ele tá descendo. Né? Ele tá... Ah, vamos usar esses termos: descendo. Então eu tô falando, eu tô deixando já as informações e o próprio é, Sananda trazer essas informações. tô deixando ouvir, só tô descrevendo para vocês é, perceberem a sensação de como eu sinto, né, desse lugar desse pedaço de consciência em união com quem nós somos e aí está clareando bastante o meu rosto a minha região cerebral a minha glândula pineal pode dizer é sempre uma imensa alegria estar realizando uma comunicação de forma direta, desta maneira, apesar de que o tempo inteiro, mesmo aqueles que não acreditam, que me escutam, me escutam. Porque, de qualquer forma, neste lugar em amor, estamos unidos numa única sinfonia. e vocês andam tendo relampejos deste lugar. Antes muito menos, e hoje cada vez mais e mais ouvindo e sentindo. E todos nós lado a lado, unidos neste único lugar. Hoje, eu gostaria de trazer o quanto todos vocês são especiais para nós, o quanto a maestria que vocês carregam em sua divindade faz com que nós estejamos sempre a observar e talvez assuste o que eu vá dizer. Mas... A bem da verdade... É que nós... Também aprendemos com vocês, mestres. Em situações... Tão obscuras... Muitos de vocês... Ainda assim escolhem amar. Quantas vezes, a maioria, me chama em desespero e eu chego perto para ajudar e você mesmo já encontrou sua solução. Eu digo, ora, por que me chamaste? E me emociono, <risos> me ponho em festa. Eis que ressurge um grande mestre aqui. Mas é claro, ainda assim, um ajuda o outro, não é mesmo? O que eu estou tentando dizer é que vocês têm muito a oferecer. E que para mim é uma grande dádiva e muitos de vocês fazem isto nas reuniões quando trazemos alguma informação e vocês dizem Será que eu posso fazer diferente no amor? E nós, dissemos, e nós dissemos, sim, mas é claro, esta é a intenção. Porque vocês não precisam seguir uma palavra uma conduta. Vocês só precisam ser daquilo que vieram ser. E este é o chamado. Esta é a lembrança que eu quis passar dois mil anos atrás. Que vocês tanto sabem ah, a famosa frase terrena, vós sois deuses. Que tudo que eu fazia, vocês poderiam fazer igual ou tão melhor, não é? Pois bem, e é o que acontece. Hoje, eu me sinto muito mais, como vocês falam, evoluída, porque garimpei experiências especiais, advindas de cada um de vocês. Vocês são formidáveis. Vocês estão criando uma saída esplendorosa de volta ao teu mestre interior só que meus irmãos e minhas irmãs é realmente chegada a hora de não permitir nenhuma fagulha de dúvida sobre isto que está sendo passado porque o seu pensar é como as mãos que estão a realizar alguma atividade, mas não naquela pressa de dever de antes, mas na certeza de que onde você coloca a tua mão, tudo ressurgirá. Porque esta é a verdade. Percebam a magnitude que vocês são Percebam que eu estou dizendo Que estou diante de mestres Que por mais que vocês digam Que existam mestres Que estão um pouco perdidos E claro Alguns escolheram experiências Um pouco difíceis de assistir Mas veja Nada condenável e tudo será transformado. O que eu peço é para que vocês dirijam seus corações nesta verdade em transformação, sem piorar o quadro do que já é tão difícil de assistir. Se elevem para que simplesmente passe. E esta sua abertura vai fazer com que você refresque a memória de outros mestres que naquele momento, ao invés de sentir uma certa tristeza ou condenação, escolhe se elevar. É um hábito esquecido? Então eu estou aqui para agradecer a belíssima experiência que eu tenho vivido neste planeta Terra, desde quando fui Jesus Cristo e hoje, como Sananda. Como valeu a pena realizar reuniões sem fim com a Confederação Galáctica? Porque realmente, a vida de vocês é algo que me encanta o quanto vocês contribuem quando escolhem minimamente amar imaginem agora que vocês estão aumentando este percentil de encontro com suas almas imaginem o que vocês vão fazer neste orbe já está definido a nova terra chegou e os espaços estão se dando, tanto na forma humana. Não se assustem com os torpores, dores de cabeça, cansaço. Vocês falam dores de barriga? Deixa aí, deem espaço para o sentimento do mestre, da mestra, que ama deliberadamente, que só enxerga a força dos mestres em cada lugar, em cada vida, em cada olhar. Seja no olhar de um pássaro, que não te diz nada verbalmente, mas diz tudo no olhar tudo se comunicando com este Mestre que se vê em toda parte, inclusive numa pequenina vela que vocês acendem. Eu sinto a chama queimar e agradeço o elemental ativado, transmutando. Vocês estão sendo apresentados para si mesmos, Mestres, Obrigada por terem me chamado de mestre, mas sinceramente eu me tornei o que sou e voltei a lembrar de quem sou por causa de todos vocês. Por cada lágrima, por cada momento de desespero, ou até quando vocês escolhiam desistir. Muitos eu fui socorrer quando vinha um fluxo de esperança, rapidamente vocês se recuperavam. E diziam novamente sim para si mesmos. E novamente lá estava o mestre. Eu dizia, meu Deus, essa humanidade merece muito. E mesmo aqueles que estão enganados ou iludidos com a própria mentira grandes quedas no seu eu ou em grande massa vão computar grandes saltos quânticos acreditem no que estou falando então eu estou aqui apenas para dizer muito obrigada muito obrigado foi sublime e é sublime estar ao vosso lado criei coleções de gestos maneiras de dizer em falar em cada canalização que me propus a transmitir, ou mesmo nas reuniões, vendo a forma como vocês sorriem ou fazem seus dramas. Até isto, como o canal Marise diz, que eu vou usar as palavras dela, eu achei fofo. Porque vocês são meus irmãos, minhas irmãs. E eu por toda a eternidade, eu estarei a criar formatações sempre pra, para vocês se experienciarem. Porque vocês são os meus mestres. É o contrário. Porque Deus está em cada coração. Quero agradecer a ajuda que estão realizando para conosco nesta grande virada Quero também dizer para vocês não se preocuparem com o cenário atual político deste país, estava escrito Limpezas profundas sentimentais, meus irmãos e irmãs Tudo tem de vir à tona, não é mesmo? Conheça-te a ti mesmo está sendo muito providencial só não vê quem não quer E é neste lugar que vocês voltam a ativar sua maestria. Então quero fazer um convite. O mestre interior de vocês já está conectado à nova terra. Então apenas neste momento, respirem a nova terra. Deixando ver o que acontece em seus corpos. Nós estamos ajudando. Respirem a nova terra. Longe de pensamentos, de ideias, crenças. Apenas em tua maestria. Respire a nova terra. Respire você. Respire o nosso agradecimento. Respire esta verdade. É. Estes são vocês. Ergam-se, irmãos e irmãs. Numa roda imensa, mão a mão, lado a lado postura avante neste amor porque é uma hora decisiva vocês escolheram voltar a caminhar com as próprias pernas mas eu te digo que mesmo quando vocês se esqueceram que haviam pernas e asas, ainda em cegueira, vocês só nos ensinaram. Viva a humanidade! Eu sou o Sananda e agradeço profundamente a vida, o sopro, o instante de todos vocês desde o início e até o infinito. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Gratidão, Maria. Ananda estar sempre presente na nossa vida nos nossos corações e nos trazer sempre essas palavras de incentivo Nossa, a gente está vivendo um momento caótico e a gente escuta de um grande mestre e viva a humanidade, é, tremeu meu corpo inteiro aqui, que lindo, só poderia vir dele isso e ele foi me mostrando cada situação do mundo, que ele ia lá, olhava a pessoa, resolvia e tal e ele chorava junto, nossa você conseguiu sair dessa, muito bom e o caramba, e ele colecionando isso e a luz dele ficando cada vez maior, ele não enxergando com peso, mas vendo como só uma experiência, que ele repetiu muito isso aqui dentro. Experiência, só experiência, vai, vai, vai e passa, e passa e só vai. Lindo! Obrigada por isso. E só foi possível com vocês duas aqui também, ajudando, ancorando hum, a mensagem porque cada vez vai ficando mais purinho, né? Eles usam as nossas palavras, mas vai ficando mais puro da, a codificação, né? Que, que coisa Sim. linda. Obrigada, meninas, por essa oportunidade. Obrigada. Gratidão a você. Que se disponibiliza. Hum. Acho que eu vou continuar aqui. Eu não, né? Os mestres. continuar aqui a mensagem. Linda esse canal maravilhoso. Esse ser de luz, Sananda. aqueles é estão aqui, né? Trazendo muitos códigos. Vamos lá, então. Saudações, amados irmãos estelares. Nós somos os arcturianos. Queridos, maravilhoso estar aqui com vocês. Nós amamos poder ter a oportunidade de conversar. Mestre Sananda, que trouxe aqui uma mensagem maravilhosa. Mas a mensagem que foi falada é apenas uma parte de tudo o que acontece ao redor de uma mensagem de luz, amor e compaixão. Muitos códigos de luz são distribuídos e eles se amplificam e vão para todos os lados... Não é só para aqueles seres humanos que estão ouvindo. Também é para todos que estão por perto. Encarnados, desencarnados. Energias, vibrações. É multidimensional. É claro, a multidimensionalidade ainda é novo para vocês. E nós estamos inserindo algumas coisas aos poucos, porque é claro, nós sabemos como é transicionar e o quanto é difícil expandir de uma mente tridimensional para um conceito multidimensional. Mas está tudo bem, porque mesmo que ainda não haja uma compreensão total, já há uma absorção de todas as coisas, os benefícios que vocês recebem numa transmissão, numa oração, numa mentalização. Vocês já estão recebendo muitas coisas multidimensionais, mesmo não entendendo. Não há problemas nisso, nós gostamos de repetir que tudo que está sendo trazido não precisa ser compreendido intelectualmente, racionalmente, para ser recebido por completo. Vocês não precisam entender tudo para receber ou mesmo para ascensionar. Porque na verdade é a vibração de vocês, é o coração de vocês que coloca vocês nas energias 5D. Então, amados, não se preocupem tanto com entender, acender é muito mais, acender é intrínseco e vai imprimir todo o conhecimento automaticamente em vocês, não através do caminho intelectual que vocês fizeram durante toda a existência tridimensional. Mas é uma coisa muito mais orgânica, muito mais sinergética. Vocês vão absorver o conhecimento junto com as energias da ascensão, e ela está muito forte agora. Vocês estão num momento forte energético mundial onde muitas energias estão se movimentando, tem muito movimento ao redor do seu planeta. Há muitas bases estelares de, das naves daqueles que estão trabalhando na transição, que estão se movimentando rapidamente. Estamos organizando alguns encontros, algumas coisas que vão ser necessárias nos próximos tempos. A transição se acelera e quando ela acelera, você sente. Você sente energias, você sente vibrações. Às vezes é desconfortável, mas tudo bem. A maioria dos que está recebendo já entendeu profundamente que todas as coisas são produto de uma evolução rápida, de um salto quântico e não de energias ruins ou de baixar vibração ou de estar negativo. Vocês não estão assim, vocês estão subindo. E é muito rápido. É por isso que você sente. E como a amada irmã falou através do seu canal, Tananda, realmente o país de vocês está num momento conturbado. E o que vocês acham que nós estamos fazendo, meus amados? Nós estamos trabalhando muito mais rápido e em muito maior. Quantidade do que estávamos. Nós sabemos que às vezes vocês precisam mais e nós trabalhamos mais. É claro que sim. Houve muitos momentos conturbados em seu planeta e nós estivemos com vocês. E estamos agora para dar apoio, para dar amor. E nós sabemos que muitos pensam às vezes e não tem problema. Como esses canalizadores trazem mensagens positivas no meio disto tudo? Por que eles estão falando do lado bom das coisas? O nosso planeta só passou por coisas muito mais negativas do que positivas? Olha só para a história, ela está cheia de coisas muito negativas e duais. Amados, vocês acham que nós não sabemos? Nós sabemos. Não é irrealidade. É só uma diferença de percepção. Nós vimos tudo de um olhar muito mais amplificado. E nós vemos a melhor coisa. Desde 2012 vocês entraram na luz... E essa realidade vai mudar para sempre. Sim, vocês tiveram um planeta que teve muito mais coisas da não-luz do que da luz. Mas isso começou a mudar e agora vai mudar. E vocês estão realmente caminhando por esta transição. O momento da mudança é desafiador mas o planeta não vai mais ser deste jeito. Ele vai ser um planeta onde é incontável as coisas boas. Onde não dá nem para comparar a quantidade de coisas maravilhosas com as outras. Vocês vão ver, já estão vendo. E amados, o que nós trazemos aqui é sobre direção, é sobre percepção. Toda vez que vocês concentram as suas energias e a sua atenção em coisas que não são duais, em coisas que são harmoniosas, em coisas que são mais amorosas, vocês estão literalmente criando o redor de vocês. Vocês estão num planeta que desde 2012 está com um poder de cocriação imenso, e vocês podem sim criar a sua própria realidade, mas vocês procuram geralmente olhar para aquele outro lado, para o lado da dualidade, da briga, da discussão. Vocês escolhem isso todos os dias. E o que nós trazemos aqui quando dissemos, olhe para o lado bom, veja as coisas positivas, por favor, tentem ir para a paz. Porque nós sabemos o que isso pode fazer a nível global Nós sabemos que se cada um de vocês concentrar a sua atenção Na harmonia, no amor e na paz Vocês começam a criar isso em seu próprio mundo Na sua vida Naqueles que estão ao seu redor E assim, cada um criando isso vocês estão criando uma rede de luz na Terra. Porque essa é toda a questão da ascensão. Essa é toda a 5D. É aonde vocês estão focando. E cada momento de tribulação é uma oportunidade imensa. Pois se vocês conseguirem manter a paz dentro de vocês... Quando tudo está desabando, quem vocês estão se tornando? Mestres ascensionados, encarnados no planeta Terra. É isso que está acontecendo. É por isso que pedimos foque no que você quer e não no que você não quer. Ajude Gaia, ajude o planeta, ajude todos os seres humanos. Você ajuda muito mais quando formata a paz no seu coração, porque ela expande e vai caminhando energeticamente para todos os lados. E onde você passa, você espalha esta luz e esta luz resplandece. E vocês se encontram por aí, e vocês se reconhecem, e é vocês que que estão criando a grade planetária dourada que está levando Gaia para 5D de uma vez por todas. Amados, é um momento muito, muito importante onde vocês estão transcendendo tudo que já viveram. Vocês estão sendo faróis de luz profundamente. E não é só dentro de vocês. Vocês estão espalhando a luz. Vocês estão sendo luz e jogando luz em todo mundo e em toda a vida de vocês. E se vocês quiserem imaginar isso, para não ficar tão difícil de ver, nós podemos explicar um pouquinho. Porque nós vemos. Quando vocês olham para uma situação... Que é dual, que é de guerra, que é de briga, e vocês escolhem, não, eu vou olhar para aquela outra. Nós vemos um manto dourado se projetando em todo o redor de vocês. É como uma luz dourada que vai entrando em todas as coisas que estão em você e ao seu redor. Nos outros seres humanos, nos animais, nas plantas, nas árvores, em você, nos seus órgãos. E é um manto de luz dourada curador e ele se espalha. Vocês transformam a si mesmo, enquanto transformam a sua realidade e nós ficamos. Maravilhados? Porque vocês são maravilhosos, amados. Se vocês conseguirem colocar isso e criar isso, agora, vocês criarão toda a Terra 5D. Com o amor, o pensamento, a projeção 5D de uma Terra maravilhosa onde não existe dualidade, onde não existe discussão, onde todos trabalham amorosamente um pelo outro, onde todos amam uns aos outros verdadeiramente e não da boca para fora. Vocês estão criando um mundo novo, que vocês dizem que é um mundo de paz, um mundo de harmonia, de luz, de abundância para todos, sem exceção de prosperidade. Então, é hora de começar a projetar isso em si mesmos. Agora, projetem, meus amados. Vocês têm tanto poder, vocês são tão lindos, vocês são tão iluminados, vocês não têm ideia do que podem fazer com o seu sentir, com o seu amor, com a sua vontade. Estamos criando agora aqui uma rede de luz para proteger, cobrir e amar cada um de vocês que escolhe o caminho da paz. E espalhar essa paz ao redor de vocês. E vocês vão contagiar a todos, porque vocês são seres de luz maravilhosos. Nós amamos vocês profundamente, incondicionalmente, Somos os arcturianos e outras consciências de luz, amor e compaixão. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão, Kiara. Gratidão, os arcturianos e as outras consciências. E agora eu vou contar um pouquinho do que eu vi quando a Marise estava com a Sananda. Eu vi três Sanandas, né? três energias na minha frente, duas cada uma ao meu lado, formando um triângulo. E... Era um tri triângulo energético que trabalhava energias multicoloridas. E me chegou a, a consciência que esse triângulo estava sendo estabelecido em todas as, todas as pessoas, para que elas pudessem é, transmutar as energias necessárias. E quando a Kiara estava falando, eu vi uma nave diáfana, rosada, azulada, que ela vinha assim, ela era bem diáfana, não era uma nave imensa, né? ela era grande, mas ela não era imensa. E saíam jatos de luz dessa nave, por sobre as pessoas. Então assim, foi, foi bem gostoso. E assim, a, a fala da Chiara ficou totalmente metálica para mim, desde que ela começou a canalização. <risos> Foi, tá bem forte uh, Eu sei eu, eu, Eles deixaram eu ouvir hoje Eu vi que ficou bem metálica Espero que tenha passado a mensagem Mas eles Estavam com tudo assim Estão trabalhando, meu Deus do céu Estão trabalhando muito Tinha muitos, muitos Gratidão, Beth, por essa descrição linda Nossa, é maravilhoso Poder dar, né um formato para palavras. É lindo isso. É maravilhoso. E eles continuam falando. Tudo bem, mesmo? Queridos e amados. É tanto amor. Estou aqui. É, voltando, mas é quando a a Chiara começou, uh, uh, eu vi essa comunicação vindo, mas uh, não vinha da nave, não vi igual ontem, foi diferente. Essa nave estava fazendo outra coisa, ela estava enviando luz para a terra e, e eu via os dois arcturianos uh, de novo em cada lado, mas uh, faziam um... Ai, como, é que, como é que eu vou explicar isso? Era um, uma luz cristalina que fazia um arco na frente enquanto a Chiara ia falando fazia vu, vu, vu, e voltava nela reprogramava ela e ia cada vez é, mais distante mais distante fazendo um escaneamento né, das pessoas, assim, então fazia um, um giro, entrando no canal Sushuma de cada pessoa assim vu, vu, vu, vu, vu. E fiquei, fiquei nesse looping falei, gente, que lindo, que lindo e aí todo mundo envolvido com, com essa codificação, é, sei que vai parecer meio surreal, mas é verdade, eu vi a, a nossa inconsciência sendo levada para procedimentos cirúrgicos, né? programação de DNA e tal, e era muita gente deitada. Uh, nas Mad Beds era muita gente assim, e aquilo. E ao mesmo tempo isso acontecendo também comigo, né? Eu tô aprendendo aqui, e aí. Tic-tic mexe aqui, eu falei, nossa, não quero, preciso ver tudo, deve ser quietinha aqui, não tô nada, tô em paz. E aí chegou um momento que aí foi uma coisa é, particular, mas que eu acho válido compartilhar, que eu. Eu fiquei nesse estado zero, uma hora, assim, com silêncio. E aí eu comecei a me despedir dos bloqueios que a gente ainda tem no corpo físico. Sabe quando você vai tirando camadas, assim? E aí tinha uma espécie de... A é, Gente, parecia uma cabana Você até fiquei meio assustada, porque era meio acinzentada Eu falei, dá pra deixar mais douradinho Pra eu confiar mais nesse? Aí eles, ah, como você é exigente Pode entrar, entra lá E dentro dessa cabana gigante tinha uma fogueira E tinha várias pessoas Em volta é, Que era, era da família Era uma parte dos meus ancestrais Falou, vai pra fogueira E na hora eu fui transmutando O medo do passado que eu não preciso Explicar <risos> né? E quando eu entrei na, nessa fogueira eu sumi. Hum, e... e aí eu era o vento, eu era o fogo, e eu mergulhei no universo, que é ali quieta, sem nada, sem ninguém. Sem nariz, sem casa, sem planeta, sem humanidade, sem mentores, sem nada. Não era, fiquei ali, nesse nada. E aí fiquei, e ainda tô agora me vendo lá fora aqui, botando um personagem para poder conversar com vocês. Então, é é muito bom não precisar de nada. Esse é lugar é é lindo. E é tão distante, tão próximo, né? Tão real. Obrigada por isso, gente. Assim, é... Obrigada, só isso que eu tenho que... Igual o Sananda agradeceu, hoje eu só tô na, na gratidão também, obrigada De verdade, eu sei que o pau tá quebrando aí, mas eu só sinto agradecimento, obrigada Eu também Gratidão, Marise, coisa linda Coisa linda essa descrição toda, ela. e a cabana com uma fogueira, nossa, eu parece que enxerguei que coisa linda Maravilhosa, me deu vontade de Ficar, sabe, nessa cabana E é. ficar ali jogando Também os meus medos, acho que eu tô lá Assim, no fractal Ah, eu não quero mais esse medo aqui Tchuf é, vou... Ah, virar a eu pó. não quero mais. é Ah, tá, isso aqui também Não quero mais <risos> sabe? Que gostoso. é tão bom, né A gente ir soltando um, Essas coisas que Não estão é, mais isso. ajudando Né você cria o seu próprio ritual, a sua própria saída, se conectando aos elementos do que você foi criado aqui, temporariamente. Então você transmuta no fogo, venta no vento, é incrível, né? Transcorre com as águas é, e é a própria terra, cheia de adubo, cheia de força, cheia de, de, de abundância. É, é muito lindo, gente, ó, tudo isso de verdade, assim... É, parece ser surreal, né? Falando, mas eu tô, eu tô cuidando para trazer em palavras bem do, do fundo do que eu sou, do que eu estou é, acessando para poder enviar aqui para vocês, não só em, em palavras de. É como a gente falou ontem, né? De não é engrandecimento, é, é todos nós. É, aliás, eu, eu me sinto muito nisso que o Sananda falou, agora eu não tinha me dado conta ele falou, só foi possível transmitir dessa forma, porque você também é, não se chega sem se ver no outro não, não, não vai dar a conta não vai fechar se você não se integrar em tudo que está acontecendo no planeta Terra no teu coração é, é, é muito bonito muito bonito mesmo é Deus. Vamos ouvir o comando agora. Se o meu coração descontar em palavras aquilo que vivemos aqui não seria possível caber em vocês neste receptáculo, receptáculo tão pequeno que vocês acreditam ser que é o seu corpo físico, o amor incondicional que existe já se torna quase palpável para que todos possam conectar-se a ele e receber cada vez porções maiores. Isso só é possível quando vocês expandem os seus corações e os colocam abertos para receber desta dádiva divina, enviada diretamente da fonte para todos aqueles que quiserem receber. Nós, que já estamos em outro estágio, aguardando que cada um de vocês também chegue no mesmo estágio, que vocês possam finalmente se fundir na unidade, abandonando de uma vez por todas a dualidade, vibramos cada vez mais na frequência desse amor incondicional, para que então, como se fossem Vibrações de cordas de um grande instrumento de amor chegue a cada um de vocês. Percebemos como vocês estão a cada dia mais abertos, mais disponíveis, com os seus campos energéticos fluindo amorosamente. É isso. Nos faz querer contar para vocês como é, como é estar no outro nível evolutivo para o qual estão caminhando. Sentimos nos nossos corações que vocês têm muita curiosidade em saber, mas também sabemos que ainda não estão preparados para receber tudo que já é possível. Então, queridos, nós aqui aguardamos. E vocês aí precisam pacientemente fazerem os seus processos internos de liberação, de abertura para essa transição. Porque, como já foi dito, vocês já acenderam porque vocês escolheram. Precisam apenas fazer o que é necessário nesse momento para dar um passo após o outro. E então despertar como um novo ser infinitamente feliz, amoroso. E pacífico que você. Você ser de luz. É o instrumento mais poderoso no seu planeta para disseminar a paz, ao acalmar todas as frequências vibratórias que ainda estão na terceira dimensão e instituir a frequência do amor na quinta dimensão, arregaçam as mangas e vão ao trabalho, que não é um trabalho para sal, é um trabalho de amor feito no seu coração. Nós estamos aqui com vocês a todo momento, eu sou Hilarião juntamente com outras consciências. E nós saudamos todos vocês derramando o nosso amor e a nossa paz. Gratidão, gratidão, gratidão, coisa linda, é maravilhoso, César de luz. Obrigada, Beth. Obrigada. Gratidão, amadas. Como a Marise bem disse, só é possível porque as nossas energias, mais as energias das pessoas que estão aqui, permitem que isso aconteça. É uma egrégora de luz que se junta para poder fazer com que o amor flua cada vez mais e a paz se instale, criando a nova terra. Mensagem linda, obrigada. Como é bom ficar em silêncio, né? Sim! E a gente fica se cobrando pra falar. Eu, eu tô tentando falar, mas não tá dando. Uh, eu Também não sei. Não. Eu tô. Eu só vou aproveitar. Um monte de energia, assim, de amor. Eu acho que é amor e. É interessante, eu tentei enxergar essa Sananda de novo. E eu vejo um monte de luz, assim, de afana. E eu não, não consigo me controlar, eu tenho que ir para abraçar ele e me transformo também. Então, aí eu tenho que lembrar que eu tô aqui, né? Então, vamos lá. Uhum. Vamos lá. E aí, volta. Vamos voltar, vamos voltar. Para com isso. Eu tenho essa coisa, isso é muito engraçado, eu tenho essa coisa, assim, de querer ficar ontem, eu acho que foi quando o Matheus estava guiando uma meditação em Arcturus, eu, engraçado que quando ele disse para gente ir, né, para o nosso ser 5D lá em Arcturus, para sentir, eles me seguraram bem pertinho da Arquituros, eles me seguraram, assim, eu fiquei olhando. Aí eu perguntei, né, por que eu não posso ir? Estava <risos> todo mundo lá. E eles disseram, por que tu não quer voltar? <risos> e aí segura lá, né? <risos> aí eles ficaram ali. eu fiquei olhando, assim, na vontade, e eles, não, tu não vai, não, fica aqui quietinha, tá bom? Fiquei... Porque... Né, voando assim na atmosfera e vocês lá né? Eu não, me, me, me seguraram assim um pouquinho ainda de tudo e aí hum, não, que linda <risos> a é criança né, tu leva a criança na pracinha e ela não, não quer ela voltar para casa né, porque quer. tá muito legal lá tem a gangorra, tem o escorregador tá muito show né? então a criança começa não, eu não vou voltar Tá, então tá, então não vai mais Mas é legal o que eles fazem, né teve uma, Eu acho que eu devo ter falado em algum vídeo Faz tempo, teve uma época que eu tava Teimosa, assim Querendo ver quando eu projetava Mas eu enchi tanto o saco Da turma Que eles falaram hoje, você vai ver E você vai em regiões muito sutis só que eu não estava preparada. Ainda não tinha entrado a história de fractais e tal. Era, é, foi muito antes disso. Uhum. E, e aí eu projetei. Fui numa cidade, entretenida, só que eu não era eu. Então isso começou a me dar uma, uma, uma pipocada. E eu, como é que é? Quem é esse cara? Quem é esse cara loiro, comprido, que tem família? Quem é ele? Eu sou ele? E aí, começou a ir em lugar... Incrível, né? Não preciso nem dizer. Tudo uhum. funcionando, tudo fluindo, energia cristalina, não tinha que ficar desesperadamente provando nada para ninguém. As pessoas cuidavam da própria energia, usavam os cristais, né, as casas em cristal, a coisa mais linda. E eu vivendo aquilo na, na função, sentindo a função, indo em trabalho né, com, com o planeta Terra, e foi lindo, né? E aí veio hora de voltar. Quando eu voltei, que veio essa sutileza Pra esse corpo Eu, fui, eu vi o corpo de longe e fui chegando uh! Inclusive o Hilarion tava me ajudando Aí eu ah, Quando eu voltei Ele falou, agora eu quero te mostrar O porquê que a gente apaga Mas eu não vou deixar apagar Mas lembra, eu tô aqui Pede por socorro Foi uhum. a pior sensação da minha vida Porque eu abri o olho Eu não sabia o meu nome eu olhei pro meu marido e falei, quem é ele? Que lugar? Eu sentia um peso, senti o peso do corpo físico. É, foi angustiante, gente. Foi uma coisa... E aí eu comecei... Aí ele, calma, calma, calma. Ele só ouviu, quem tá falando? Quem tá... Eu sou eu, Hilarion, eu Me leva pra casa de volta. Ele, calma. Calma, respira. Diga o seu nome completo. Eu qual é o meu nome completo. Marisa Dali tá Dalino Ribeiro, Marisa tá qual é seu documento oficial, terreno ele foi falando palavras que é, perguntas que Aí fui aterrando, RG tal, tal, tal CPF tal, tal, tal, qual é o endereço olha a tua casa, e eu via tudo de fora eu falei, meu Deus do céu, a terra eu levei uns 15 minutos em, Não, na sim. angústia mais absurda da minha vida de mudar de ter consciência da transição da faixa frequencial aí quando eu voltei aí instalou a paz, eu ah, falei, que delícia. Aí ele olhou. Você entendeu por que, é que você não lembra? Eu falei, entendi. Era só assim para você parar de pedir. Uhum. E assim é com todos vocês. E aí ele ficou repetindo, e no outro dia repetiram de novo: Fique na sua estação. Fractal, fique na sua estação. Faça experimentos sensoriais. Onde você já existe, mas fique na sua estação. Calma, calma, calma e se divirta. E aí depois disso eu nunca mais enchi o saco de ninguém. <risos> eu faço questão, faço questão de lembrar de nada. Eu fico viajando aí no inconsciente coletivo, que é uma bagunça do caramba. E fico lá fazendo umas faxinas, me confundindo com o povo, que o pessoal... No inconsciente coletivo, todo mundo só pensa em comer, comprar, pagar. Com... É isso que tem na bagunça, do inconsciente coletivo, né? Conflitos, brigam com o outro, tudo assim. Zentada, eu fico lá. Ah, tá bom, bom, vamos... fique na sua estação, né? Então eu vou ficar aqui e vou me misturar nessa bagunça doida, caótica do inconsciente. Mas fico lá, né? E nem uso a falar. Preciso sair daqui? Eu fico quietinha lá, bem misturadona na, na, na turma. É bem engraçado. Então, fica na é sua, mesmo. né, meu? É. A, gente, é, a gente sabe o que precisa, a gente. A gente acessa o que precisa. Precisa sair por aí. Já é muito você ser um bom humano aqui. Já é surreal você ser um bom humano. Você controlar seu pensamento, sua fala. Sua atitude já é bem fora da curva. De verdade. E aí, todo o resto... Deixa rolar essa história, o fractal, o fragmento, a dimensão, e então, tudo certo. A gente já é mesmo, então para que complicar? Eu não peço para ver nada, tudo que eu vejo é espontâneo. É. Então, <risos> é. vou no assim: olha, estou disponível para trabalho, estou é. disponível para receber, me leva, sei que vou pra Nave, pronto, o que tiver é. que ser livro pra mim tô aqui. Ah. É o... o é, é como o Hilarion até lindamente falou, assim, é, não dá pra ser de uma vez, porque é, é uma energia que o corpo humano ainda tá se preparando. Né? Assim, é... E logo vai, vai estar, vai estar tudo bem, mas tem é. toda uma, uma reconfiguração que tem que ser feita. E é feita com carinho. Hum. Então, eles pedem só para a gente não levar com drama, né? E ir curtindo, porque vai ser feito de qualquer forma mesmo. Então vamos curtir essa essa brincadeira toda, né? Que coisa bonita. Enquanto isso vemos as flores no caminho. É. Maravilhoso. O que, que vocês estão sentindo? Como é que vocês estão racionalmente ou sentimentalmente para expressar aqui? Eu tô, eu tô em paz, só em paz, assim, totalmente preenchida, totalmente tranquila, totalmente zen. De é. boa. Eu também. Esses espaços que, que a gente vai alcançando, né, à medida que a gente vai investindo, eu acho que faz parte também dessa sutilização, né? A gente vai acessando espaços mais profundos de paz, mais profundos de amor, a gente vai querendo... Trazer isso para todo mundo, né? Que todo mundo sinta, que todo mundo expanda. E aí a gente vai se permitindo ficar nesse lugar e crescendo aos poucos, né? E essa paz vai crescendo, esse zen vai crescendo. <risos> e me deixa tudo muito feliz. Só em paz. Arinha. <risos> Kiarinha. Ah, tô sentindo, assim, bem um pouco fora, assim, realmente tá difícil voltar, mas tá tudo bem eu tô super bem só que acho que talvez devido àquelas coisas ali que a Marise conseguiu descrever, né, essa expansão assim pra uh, na verdade algumas pessoas foram para reconfiguração, né então talvez isso esteja uh, alguns fractais estejam trabalhando agora, porque eu sinto que não tô totalmente aqui e tá tudo bem, é só uma coisa interessante, assim. Eu tô só tentando ficar aqui. <risos> Mas tá tudo bem, tá tudo bem. É uma sensação muito boa, muito boa. E acredito que eles estão realmente trabalhando muito. Quanto mais a gente precisa, mais esses seres de luz trabalham. Em amor, né? Eles vão aumentando a ajuda de acordo com o quanto a gente precisa mais. E então a gente realmente nunca tá desprotegido, a gente nunca tá uh, sozinho ou perdido. A gente tá sempre com eles, e eles estão sempre conosco. Então é maravilhoso saber disso, assim. A gente, eu não sei, eu me sinto mais forte quando eu sei disso. E não é que eu tô botando a minha. Vida nas mãos de um ser fora de mim. é Uma união, né? É fundir o meu eu superior com o deles. Para estar amando eles enquanto eles me amam. Então, todo mundo pode fazer isso. Todos nós temos esse poder. Não é eu, Chiara. É todos que estão aqui. Então, assim, me abraçar neles espiritualmente é bom. É maravilhoso, é aconchegante Então assim É isso que eu tô sentindo, como se eu tivesse abraçada Em todos em... E todo mundo aqui também está De certa forma Senão não estaria aqui Independente de estar vendo ou sentindo Ai, a Kiara tá vendo isso Não sei o que, não importa Não precisa ver nada Não precisa ver nada, gente Vocês podem estar tá Numa união profunda com seres de luz sem estar vendo nada, sem estar ouvindo nada, sem estar sentindo nada. Vocês podem estar totalmente totalmente abraçados em Sananda, em São Germain, em Arcanjo Miguel, nos Arcturianos. Eles tudo em volta de ti. Não precisa sentir nada e ver nada. Vocês estão com eles. Eles estão dizendo que eu tenho que falar isso para vocês. Então é para talvez uma confirmação, né? Do que vocês já sabem e esqueceram. E eles nunca saem de perto de vocês. Mesmo nos piores momentos. Mesmo quando vocês estão em depressão mais profunda. Que vocês acham que estão vibrando lá embaixo. Eles estão lá abraçados em vocês. Talvez vocês não vejam eles. Talvez não sintam. Não tem problema. Eles abraçam vocês igual. E eles nunca saem. Nunca. A comitiva de luz que cada um de vocês tem. Ela é permanente. Ela não vai assim como alguns dizem, os anjos estão perto de ti. Mas quando tu fica negativa, eles se afastam e vão para longe. Isso não é verdade. Talvez tu não sinta eles, mas eles continuam ali. Eles não sentem, eles não, eles não têm medo de energia negativa, ou de, de brabeza, ou de raiva, ou de depressão, ou de dor. Ou até de... eles não têm. Eles ficam ali. É... Uma história que inventaram para a gente achar que a gente tinha que fazer algumas coisas para merecer o amor deles, a presença deles e o cuidado deles. Nós não precisamos fazer nada, porque eles são nós, nós somos eles. Somos todos um, e eles estão, sim, conosco. Então, abracem, vocês estão sempre com eles. De certo. A Marise trouxe outro dia numa canalização, que eu já não me recordo se foi Mãe Maria, falando sobre que nós já somos os ascensionados. Né? Nós somos eles. Então, assim, por que, que a gente se desgasta tanto? Por que, que a gente se glamouria tanto? Por que, que a gente está se gastando tanto com as coisas da 3D ainda? Hum? Com relação ao que a gente sente, é assim que eu percebo assim, o canalizador ele recebe primeiro a frequência para ele poder transmitir. Então a gente está o tempo inteiro envolto, né, nessa energia que eles estão trazendo para a gente transmitir. Então a gente fica muito mais envolto nesse amor, nessa presença, nessa paz. Então quando a gente traz a mensagem, a gente continua com essa frequência e com isso, os nossos corpos vão se sutilizando cada vez mais. Os nossos canais vão ficando cada vez mais disponíveis. Como a Marisa falou no início, as palavras vão ficando mais puras. Né? Porque quando a gente canaliza, tem muito do canalizador na mensagem. São as nossas palavras, são as nossas referências. A gente traduz, ele não traz aquelas palavrinhas uma a uma, né? A gente vai traduzindo o que eles trazem. E aí a gente traduz de acordo com a nossa visão do mundo. Né? Então a gente precisa limpar a nossa visão cada vez mais para que a gente possa se tornar um canal cada vez mais puro. Traduzindo com mais leveza, né? com mais amor, com mais amplidão daquilo que a gente ainda não conhece, mas que já está aí. Ah, incrível. Nossa, que incrível essa jornada, gente. Pelo amor de Deus. É um toque só que, que é o que vem muito forte. Quando você parar de se esconder da sua sombra, você vai lembrar que você é um ascensionado. Enquanto você ficar fugindo daquela força, você não vai lembrar de quem você é. Assuma a sua postura, do que você foi e do que você verdadeiramente é. Esse é o único caminho, não tem outro, não tem jeito. E isso vai ser repetido até que a gente lembre quando vier aquelas resistências. ó, oh, não pode fazer isso, não pode falar aquilo. É sério mesmo? Você vai se contar essa mentira? Ou você vai lá e vai assumir essa sua personalidade Levá-la no alinhamento de equilíbrio Eles falaram que essa vai ser A, a, a mensagem De anos Para que as pessoas se lembrem Na hora mesmo Do, do movimento desafiador É respirar e uf, Eu aceito que fui Eu aceito que sou E aceito que estou me tornando Aceito que sou eternamente é, Então é É isso só assim cada... se torna poeira. Cada sombra, cada consciência é um presente. É. Precisa olhar isso é um presente. Vem para a consciência para a gente liberar, para gente acolher, para a gente integrar e então é Se ficar escondido, a gente não faz o processo. É isso. Então assim, chegou, gente, agradece, independente do que for, do eu, agradece. Não pega aquilo, acolhe aquilo e solta, libera e vai viver outra paragem depois que fizer a transmutação. Mas primeiro você precisa olhar para poder soltar e liberar. Acho que deu, né amor? Isso? Deu. É. <risos> Trabalho nunca para estamos unidos sempre. Então, assim, gratidão imensa a todos vocês, os que estão aqui. Gratidão a essas duas lindas que estão sempre aqui comigo. Gratidão a toda a Grégora de Luz, que nos sustenta ao Comando Estelar Galáctico da Luz, aos Mestres ascensionados e todos os que Gratidão imensa. Beijo no coração de vocês. Beijo.